Olha só, se você quer se destacar no que você faz através de postagens profissionais altamente personalizadas e que falam diretamente com o seu público-alvo, sem gastar um caminhão de dinheiro e sem precisar entender nada de design, esse vídeo é para você. Então na vinheta já dê o seu like aqui embaixo e fica comigo até o final do vídeo que eu já te explico como. Olha, não importa qual é o seu ramo de atuação. Se você é um profissional liberal, um funcionário CLT, se você é um empreendedor, um produtor de conteúdo, você precisa estar atento às suas redes sociais. E quanto mais profissionais forem esses contatos com seu público-alvo, maiores serão as chances de você reverter isso em algo bom para você. Maior, mais clientes, mais produtos vendidos, maior possibilidade de contratação, maior engajamento com a sua marca. Em pesquisas recentes foi constatado que cerca de 80% das pessoas não leem textos completos. Elas basicamente, elas interpretam as imagens ali contidas. E você também já deve ter escutado aquela célebre frase. Uma imagem vale mais do que mil palavras. isso é uma grande verdade. Basta você fazer uma pesquisa rápida aí nas suas redes sociais que você vai constatar que posts com imagens, eles são muito mais curtidos e mais compartilhados do que posts sem imagens. Pensando nisso... Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo a utilizar uma ferramenta gratuita, que é o Canva, que vai te possibilitar criar posts fantásticos para você utilizar nas suas redes sociais. Você também vai poder criar uma infinidade de outros tipos de documentação para divulgação. Folders, panfletos, cartões de visitas, e-books. E você não vai precisar entender nada de design e não vai precisar gastar um centavo com isso. Olha, eu preparei um treinamento para que você possa ainda hoje estudar e aplicar e criar posts fantásticos para ser usados aí nas suas redes sociais. É só você continuar assistindo esse vídeo que você vai ter acesso total a esse treinamento. Um lembrete, -se, se você não está inscrito no canal, basta você clicar aqui para poder fazer a sua inscrição e não esqueça de marcar o sininho para você ser avisado das futuras atualizações. Outra coisa, é importante que você curta o like para melhorar aí o engajamento com, a, com essa postagem e também marque seus amigos e compartilhe nas redes sociais. Eu tenho certeza que esse conhecimento pode ajudar muito mais gente. Então só depende de você. É só clicar aqui e compartilhar. Então fique com o treinamento, um abraço e até o próximo vídeo. Bom, então chegou a hora de você colocar a mão na massa e criar os seus primeiros modelos com design e aparência profissional. Para isso, você precisa ter acesso à plataforma do Canva, que é uma ferramenta de desenhada em ambiente web. Basta então você digitar aqui no seu navegador canva.com para você ser redirecionado para uma tela como essa aqui. Tá? E eu vou te explicar passo a passo o que, que tem Quais são os conteúdos que você vai encontrar aqui? Nessa parte superior aqui tem usuário ou e-mail, senha, para que você possa digitar o seu usuário e senha. Tá? Então a próxima vez que você logar, chegar aqui no sistema, você vai precisar digitar aqui usuário e senha, caso você não tenha feito a opção de deixar logado automaticamente. Tá? E você vai digitar aqui seu login e senha e clicar aqui em entrar. Se você esqueceu sua senha, basta você clicar aqui, que o seu, sua senha será enviada pelo e-mail cadastrado é, por você. Na lateral esquerda, aqui superior, você vai ter um menu com várias informações, tá? navegar, recursos, aprender e para empresas. Tá? Sugiro que você avance os seus estudos, passe por cada um desses, desses menus. Por exemplo, aqui em aprender sobre design. Caso você tenha interesse em se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Então aqui você vai encontrar uma série de informações interessantíssimas. Para quem gosta dessa informação sobre, sobre design. Tá? Por exemplo, 10 sites brasileiros para você seguir. 40 designers gráficos você, que você precisa conhecer. Tá? Então assim, são muitas informações relevantes que você... É, pode gostar, pode se interessar. Já nessa tela branca aqui, mais ao centro da tela, você tem as informações ou as formas como você pode se registrar no Canva. Tá? Então vamos lá, eu vou explicar cada uma delas aí. Se você for um, um professor ou aluno, você vai selecionar esta opção. Por quê? O Canva, internamente, ele vai moldar para que tenha uma aparência mais próxima do que um professor ou aluno possa utilizar. Uma pequena empresa, uma startup, um blog, da mesma forma. Então, é feita aqui uma, uma, um levantamento dessas das funcionalidades que uma startup ou blog utiliza e você vai ter essas informações já personalizadas do seu menu. Basta você selecionar aqui o que mais for compatível com o seu tipo de uso e clicar. Eu vou fazer aqui a utilização para Uso Pessoal. Vou clicar aqui embaixo. Nessa tela, você vai poder se registrar no Canva utilizando o Facebook, ou Google, ou por um e-mail pessoal seu. Importante, leia os termos de uso e também a política de privacidade aí do Canva, tá bom? Vou clicar aqui em Registrar com e-mail. Ele vai me solicitar aqui um nome completo. Eu vou digitar e vou Definir uma senha, tá? O navegador definiu uma senha forte e eu vou utilizar essa senha. Se você optar por não, você clica não usar e define a sua própria senha, tá ok? Usar senha forte. Ele vai me pedir uma validação é, de humanidade, né? para de, descobrir que eu não sou um robô. Então eu vou clicar aqui em não sou um robô. E vou selecionar aqui as opções que ele estiver solicitando, tá? So selecione todas as imagens com ônibus. Ok, essa aqui parece um ônibus, isso aqui me parece um táxi. Essa é um ônibus, um carro, um outro carro, qualquer. Essa é um ônibus e aqui me parecem ser outros dois carros. Nem sempre essas imagens são muito claras, muito bem definidas. tá? Então pode ser que você seja solicitado a fazer outras validações. Então eu vou verificar. Passei, não sou um robô e eu vou conseguir fazer o meu registro aí no Canva. Então eu basicamente seleciono aqui Registre-se. Bom, agora eu fui redirecionado para uma tela onde ele faz uma pergunta para que eu possa ser novamente enquadrado em um tipo de é, grupo de usuários, tá? Então, por exemplo, tem usuários que trabalham com vendas, artistas, blogueiros, etc. Nesse momento eu vou, é, não vou marcar nenhuma dessas opções, tá? Então eu vou selecionar essa opção aqui abaixo, que significa nenhuma das opções acima. e clicar. Uma informação bacana aí sobre o Canva é que você pode utilizar essa ferramenta de forma colaborativa e adicionar pessoas, membros da sua equipe para colaborar nos designers que você for utilizar. Tá? Então basta que você definir quais são os nomes os e-mails dessas pessoas e enviar os convites. Não vou convidar novamente ninguém, tá? vou fazer o trabalho sozinho. Nessa tela aqui ele já traz para você, é, logo de cara aqui, uma série de informações, uma série de opções que você pode utilizar para fazer os seus designs. Então tem imagem para mídia social, um logotipo, um cartaz, um panfleto, currículo e por aí vai. Tá? Você pode selecionar aqui para mais tipos de design. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é que você conheça o Canva e possa extrair a é, maior quantidade de recursos possível. Então vamos explorar o Canva, né, a partir de agora. É só você clicar aqui agora. Bom, e de fato agora temos acesso à ferramenta Canva. Eu vou explicar cada elemento desses que estão dispostos aqui na tela, tá? Então o primeiro deles é esse menu à esquerda aqui. Onde está aqui o seu nome, ou no caso, o meu nome, tá? Aqui, clicando nessa setinha, você tem ali as configurações da minha conta. Por exemplo, qual e-mail cadastrado, a senha, se eu quiser alterar, o idioma, a minha profissão aqui, que eu defini. E se eu quiser fazer logout ou desativar a conta, tá? Então, todas as informações referentes a conta estão ali naquele menu, meu perfil, nome, nome de usuário, tá? ou seja, se alguém quiser, se eu quiser compartilhar com alguém quais são os meus designs, é só mandar este link aqui para alguém, tá, cobrança e equipes, Bom, o Canva ele é uma ferramenta gratuita, tá, em boa parte dos seus recursos. Porém, caso você queira uma imagem exclusiva, por exemplo, uma imagem é, que não seja gratuita, você pode pagar aí um dólar cada imagem. Tá? Então é importante você colocar aqui o um, seu cartão de crédito para ir já cobrando diretamente aí, sem você precisar ter a cada compra, digitar aí uma, uma informação do seu cartão de crédito. Tá? E também o câmbio ele tem outros recursos que são mais encorpados ou mais avançados, que eles só estarão disponíveis na versão paga dele. Bom, novamente voltando aqui, então a configuração de conta a configuração do perfil pessoal já estão disponíveis aqui nesse, nesse menu, ok? Vamos lá. Este próximo item trata de todos os seus designs que foram criados por você. Neste momento aqui você ainda não criou, eu ainda não criei nenhum, nenhum design, então não vai ter nenhum. Fica aqui embaixo aqui, em meus designs. Designs compartilhados com você, da mesma forma que você pode compartilhar um design ou um post, etc, com uma pessoa, um outro usuário também pode compartilhar com você e você dar o um palpite, fazer parte da equipe de uma pessoa, por exemplo, e, e trocando trocando ideias. Você também pode criar uma equipe, como eu falei logo no início. Você pode definir quais são os seus, seus colaboradores, seus amigos, por exemplo, que vão fazer uma, uma colaboração aqui no seu, no, seu, no seu projeto e pedir e é, mandar para eles os convites via e-mail, tá? Então, o um único membro que sou eu, Alexandre, sou proprietário. Quando você se cadastrar no Canva, vai estar tá com o seu nome aqui também. Uma opção muito, muito bacana aqui é a sua marca. Tá, o Canva ele tem uma série já que já é padrão, uma série de recursos, mas você pode definir quais são as cores da sua marca, tá? Eu não vou alterar aqui agora, mas depois você fique à vontade. É só você definir quais são as cores pré-definidas que você vai trabalhar no seu, nos seus padrões de, de design, tá? Então, você pode selecionar por um, dois ou três. O logotipo, por exemplo, você não vai poder utilizar o seu, a menos que você pague. Tá? Então, pra, então, você faz uma, um upgrade para a versão pra, paga para que você possa ter aqui o um logotipo já previamente definido aqui para você. Bom, os títulos também, você, também estão disponíveis na versão paga. E as fontes também. Tá? Então, essas são algumas das limitações aí que a versão paga tem, mas você não vai sentir muita diferença para a maioria dos trabalhos e a maioria de, dos designs que você for criar, tá bom? Vamos voltar aqui para essa tela inicial aqui do Canva. Bom, aqui está um ambiente de pesquisa, tá? do tipo de... Design que você gostaria de criar, por exemplo, você quer fazer um post do Instagram. Você vem aqui e marca e digita Insta. Ele já vai trazer para você a história do Instagram ou post do Instagram. Vamos lá, um outro, cartão de visita, tá, já vai trazer aqui informação para você. Então isso aqui facilita na hora de você buscar os designs, que, os modelos que você gostaria de trabalhar, tá. Aqui embaixo, ele vai trazer quais são as principais opções aqui para você. Se é um post de rede social, se é uma apresentação em PowerPoint, por exemplo, você pode salvar aqui, pode fazer por aqui. É, um cartaz, uma capa para Facebook, panfleto, post para Facebook, post para Instagram e uma infinidade de outras opções aqui para você. Tá? Então, tenho certeza que uma delas vai ser... Você vai poder utilizar aí sem problema nenhum. E eu vou escolher uma postagem aqui, que é um post para Facebook, para ser o nosso primeiro modelo. É só selecionar e clicar. Bom, então após você ter clicado nessa opção, você vai ser redirecionado para essa próxima tela. Note bem que aqui no centro você tem uma área branca, que é onde você vai realizar os seus desenhos, os seus posts. Tá? No menu superior aqui nessa parte superior você tem um menu com várias informações importantes. Por exemplo, o início, obviamente, vai te direcionar para a tela inicial do Canva. Em design, você tem algumas informações aí relevantes aí para sua postagem. Por exemplo, dizendo o seguinte: isso aqui é um post para Facebook e aqui é o tamanho dele 940 por 788. Você também pode mostrar margens mostrar sangria, vou desmarcar, você pode criar um novo design, salvar, fazer uma cópia desse projeto e também fazer o download dele para sua máquina. Tem uma opção aqui que é redimensionar, que ela só está disponível para a versão profissional, aí, a versão Pro do Canva. Tá? É uma uma funcionalidade bacana, mas só disponível aí para versão paga. Você também pode desfazer ou pode refazer um, uma determinada ação. Aqui tem uma informação que ele vai, à medida que você vai salvando, né? você vai construindo o seu, seu projeto, ele vai salvando por aqui e te dá algumas informações aqui. Aqui você tem aqui o post para Facebook, você pode alterar essa informação, você pode colocar aqui com projeto 1. Ao lado do projeto 1, aqui que eu determinei, você pode também compartilhar, você pode enviar seu design para determinado grupo de pessoas, tá? e você pode também convidar essas pessoas para poder editar. Importante, isso aqui só vai estar tá habilitado para você a partir do momento que você confirmou a conta através do e-mail, tá? O então Canva ele manda uma solicitação para que você confirme seu e-mail e você tem que dar o OK aí para poder ter essa essa tela habilitada para você, ok? Na lateral aqui você pode baixar o arquivo, tá? Que você for desenhando aqui em alguns formatos, como PNG, como JPEG, como PDF também. E você também pode publicar o seu projeto, tá? pode, por exemplo, publicar diretamente aqui num grupo do Facebook, numa página, no Twitter, no LinkedIn e outras redes sociais aí para você. Mas a gente vai trabalhar aqui basicamente com download para sua máquina e depois você posta essas informações do jeito que você quiser. Você pode aumentar aqui a tela cheia e pode voltar também. Vou aumentar aqui o percentual de zoom tá tá em 60% você pode colocar em 75, 100, 125 por aí vai Beleza, o que mais aqui que a gente pode falar é sobre essa área inicial aqui para você trabalhar com o seu projeto você pode determinar que um projeto que você tenha várias páginas, por exemplo, página 1, página 2, página 3, dependendo do projeto que você for, for construir. Por exemplo, uma apresentação PowerPoint que você for definir por aqui. Depois a gente volta a falar sobre isso, tá? Você pode comentar, adicionar algum tipo de anotação, você pode copiar essa página, é importante para você fazer, por exemplo, testes AB, né? que são, é, por exemplo, um designer, você pode colocar cor laranja, um outro você pode colocar vermelho e comparar qual é melhor para você. E você também pode deletar, excluir aqui seu, seu, sua postagem, tá bom? No menu à esquerda você tem várias informações relevantes, por exemplo templates, que são esses templates aqui, que são a forma mais simples, e é mais fácil para você construir aqui seus primeiros designs profissionais, porque ele já vai estar todo previamente configurado, basta você selecionar para que você tenha é, você possa fazer uma edição rápida em qualquer aspecto. Tá? Qualquer elemento que tiver disponível aqui nos templates, você consegue fazer uma edição rápida. Outros elementos, você tem aqui é, algumas fotos gra é, gratuitas, outras são pagas, você tem as formas, gráficos, linhas, uma infinidade de outros elementos que você pode utilizar. Por exemplo, ícones aqui, é, que são bacanas você utilizar dependendo do seu projeto. Você tem aí um banco de dados de fotos enorme, boa parte deles são gratuitas, outras você vai, ser, vai ter, ter necessidade de comprar, por exemplo, tá? e custam é, um dólar cada, tá? as que você precisar comprar. É óbvio que é importante você utilizar o, o gratuito, mas se você é, quiser uma fotografia e evitar problema de direito autoral, sugiro você que compre. É barato, um dólar apenas. E demais elementos, né? Por exemplo, natal, formas, linhas, etc. Aqui você tem a parte de texto, que você pode incluir aqui textos pré-definidos. Tá? Que são muito bacanas, dependendo do projeto que você for utilizar, sugiro que você utilize esses, esses textos né? que são bem bacanas e poupa seu tempo aí de procurar uma fonte um texto, etc fundos são os fundos gratuitos, também tem fundos pagos tá? mas acredito que você consiga resolver a maior parte aí dos seus projetos com esses fundos gratuitos você também pode fazer Upload de uma imagem, caso você tenha uma imagem sua, um logo, etc. Então basta você fazer o upload por aqui. É bem simples você é, arrastar e soltar ou fazer, escolher aqui direto da sua máquina. Você pode separar também por pastas, né? por exemplo, pastas do trabalho, pastas pessoais, enfim. E aplicativos que estão disponíveis na versão Pro. Mas depois você, com o tempo, você vai... É, entendendo cada um deles. Ok? Então vamos voltar aqui para templates, é, você tem que pensar da seguinte maneira, quando você for desenhar um projeto, você sempre tem em mente o que você quer com aquele projeto, qual público-alvo você quer atingir, tá? Dependendo aí, por exemplo, se você for um profissional de coaching, por exemplo, você pode querer é, divulgar uma frase motivacional para sua audiência. Né? O objetivo é fazer com que a audiência se engaje com você, comente seus posts, compartilhe, etc. Que depois ela entra em contato com você para você agendar uma sessão, etc. Tá? Bom, supondo que você seja um dentista e quer divulgar um dos seus trabalhos, por exemplo, um clareamento clareamento, uma restauração, um implante, etc. Então você define o que você quer desse projeto, para que você possa atingir o seu público-alvo com mais clareza, mais definição. Isso vai ser importante para você até para medir o retorno sobre o seu investimento de tempo, por exemplo, já que você não vai gastar dinheiro com isso. Então vamos lá. Então, tendo em mente isso, eu vou criar aqui, vou escolher um, um dos templates. Você vê como é muito simples. Eu navego por aqui. E escolho um desses templates, eu vou utilizar este template aqui, tá? E vou selecionar, passo clicar. Aquela tela que estava em branco, ela já foi totalmente preenchida. Então eu vou, vou divulgar aqui uma feira orgânica do, do meu bairro, tá? Então eu vou basicamente selecionar aqui neste elemento aqui de texto, e aqui eu vou mostrar para você um pouquinho mais o que, que ele tem aqui, um novo menu que foi aberto, tá? Então, por exemplo, aqui, ele define quais são as fontes que estão utilizadas neste campo aqui de texto. E se eu quiser alterar, basta eu selecionar e clicar aqui. Note que já mudou aqui. Então, se eu quiser alterar esta fonte aqui, também, eu seleciono e altero. Ok? Só que eu vou desfazer e vou manter a fonte padrão. Ok. Que é aqui o a, a padrão que eu defini, tá? Monserrat. Ok, tá com Monserrat aqui nessa lateral também. É, note aqui, aqui, do lado da fonte, você tem o tamanho da fonte. Então, aqui tem 36, eu posso selecionar 42. Posso selecionar também 56. A fonte que ficar mais adequada para mim. Então, eu vou colocar aqui como 42. E deixar dessa forma. Um pouco... Mais à direita, você tem aqui a cor do texto, que você também pode selecionar e identificar se ficou bacana para você. Vou manter aqui o, a, a cor padrão, que eu não quero mudar. E tem outras opções aqui. Se essa fonte me desse a opção de negrito, ia estar tá aqui marcado para que eu pudesse selecionar. Da mesma forma como itálico. E outras opções que tiverem. Aqui o alinhamento do texto, você pode deixar o texto alinhado ao centro, como está aqui, mas também pode colocar à direita, à esquerda, da forma como lhe convier pra, na edição do seu projeto, na definição do, proje do projeto. Por isso que é importante você ter em mente o que, que você quer de um projeto. É, aqui você também pode colocar um texto como marcação, um bullet point. Né, dependendo do que, que você vai fazer. Eu vou desmarcar e deixar como estiver. Como está. E também o espaçamento. Das letras. Entre as letras. Note que eu vou mudando ali. E a altura da linha. Em alguns textos isso faz muita diferença. Eu posso copiar esse texto que está aqui. Basta eu só. Marcar aqui em copiar, ele duplicou esse texto e eu posso fazer qualquer tipo de edição, alteração, posso marcar para um lado, etc. Não quero, posso clicar aqui em excluir esse texto. Ok. Posição. Posição outra informação muito, muito importante. Por exemplo, é, eu posso trazer essa figura que está marcada aqui para trás dessa, desse elemento circular aqui para frente eu trago ela para frente e ela automaticamente ela se sobrepôs aqui vou enviar novamente para trás porque é o objetivo que eu tenho, que eu quero é que ele fique com essa esse objeto circular aqui para dar um destaque para o texto que eu quero aqui ok então esses aqui são menus é um menu de trabalho tá então você pode copiar, você pode mudar a posição e também pode mudar aqui a transparência. Por exemplo, esse objeto circular, eu posso mudar aqui a transparência de 100. E posso ir diminuindo até que fique aqui transparente é, de uma forma como você achar melhor na definição do seu projeto. Aqui eu vou deixar em 100% do jeito que está. Beleza? Então, ok. Então aqui eu já vou fazer minha primeira alteração. Vou colocar aqui feira do bairro. OK, já fiz a alteração. Aqui do lado, eu vou colocar aqui todos convidados. Todos estão convidados. Vou botar aqui que a data é setembro. Dias 22 de 3. 8 horas. Da forma como a gente escreve aqui no Brasil. 8 horas. E vou colocar aqui, bairro, centro. Ok? Então, o primeiro template já está finalizado. É uma campanha de divulgação da feira do bairro, que poderia ser um trabalho, etc. E eu posso colocar, editar aqui o, o título dessa página. Página. Um. Maravilha, fiz esse, esse template e agora eu quero fazer um teste. Eu vou duplicar aqui essa página, vou copiar aqui. Ele automaticamente ele criou uma nova página. Eu tenho aqui página 1 e aqui eu tenho página 2. E eu quero fazer algum tipo de alteração. Como, por exemplo, eu quero saber o seguinte, será que este campo aqui, Fica mais bacana, fica mais bonito em verde. Eu posso fazer o comparativo. Ah não, com verde não ficou tão legal, tão chamativo quanto o vermelho. Então eu aproveito o vermelho. Ok. Então, próxima etapa seria você fazer um compartilhamento, a publicação dele. Né? Mas na verdade, então a gente vai fazer o download através é, dessas opções aqui, então eu vou, clico aqui nessa setinha, setinha de formato de download e escolho aqui o melhor formato que eu quero, então PNG é uma imagem de mais qualidade, ela, ela é mais maleável para você utilizar a internet. Se você utilizar a versão Pro, você ainda consegue colocar é essa imagem como é, sem fundo, tá? Isso é importante. JPG, também uma imagem bacana, só que de menor tamanho, menor qualidade também. PDF padrão, PDF para impressão. Eu vou salvar como PNG. Selecionei. Eu posso salvar todas as páginas, página 1 ou página 2, a página 1 e a página 2, e também posso selecionar a página. Eu gostei mais desse template, eu vou selecionar somente este template. E pronto. Faço o download aqui. O arquivo está sendo preparado e vai ser enviado para sua máquina. Pronto. No meu computador ele fica dessa forma. Então o post, já depois de aberto, o nosso primeiro projeto, vai ficar dessa forma aqui. Todos estão convidados, feira do bairro, setembro dia 22, 23, às 8 horas, no bairro Centro. Maravilha, fizemos o nosso primeiro post, nosso primeiro projeto. Agora, caso você queira alterar outros elementos, por exemplo, essa fotografia, é possível também. É só você selecionar aqui, excluir, selecionar aqui o excluir ou o delete, tá? Você pode deletar. E buscar aqui em elementos, uma fotografia, é, por exemplo, de fazenda. Eu vou colocar aqui em inglês, Farmer. Você pode usar é, português também, tá? mas se você se faltar algum componente é, em, em português, utiliza o inglês que você tem uma, uma possibilidade maior. Eu posso selecionar esta fotografia aqui. Determinando que eu tenho uma feira do bairro aí, tá, de produtos agrícolas, etc. E vou marcar. Então eu quero que essa fotografia fique nessa posição e vou fazendo aqui as minhas alterações. Lembra que eu te falei que você poderia determinar que a posição da fotografia, você pode determinar para que isto aqui, esse objeto circular, fique na parte superior. Então, eu seleciono a figura, vou em posição e envio ela para trás. Prontinho. Bacana. Então, eu tenho aqui o meu projeto, já com novas definições, com outras figuras. E se eu quiser salvar, vou novamente aqui, defino o padrão e faço o download. Então, projeto 1 um, concluído. Bom, então depois de finalizado o projeto, basta você clicar aqui em início para que você volte à tela inicial do Canva e note que aqui em seus designs já aparece esse projeto aqui que você pode fazer com isso fazer uma cópia mover para uma pasta e fazer o download aqui diretamente fazer uma cópia isso pode te garantir uma rapidez na criação do seu próximo design então você clica aqui em criar fazer uma cópia ele copiou aqui o seu projeto e você pode fazer a edição diretamente nele ok você ganha tempo aí nessa, nessa atividade não quero essa cópia eu vou clicar aqui e vou mover para lixeira. maravilha então a gente criou rapidamente aí um, um template profissional com muita qualidade e agora a gente vai partir para um design com dimensões personalizadas ou um, um design de livre criação, tá? Como esses aqui, vou dar um exemplo aqui, esses aqui do, que eu criei, né? Na verdade, são designs que eu mesmo fiz e produzi aqui para o meu canal no Instagram, por exemplo. Tá? Então aqui tem do dia do comprador, falando sobre venda, falando sobre outro tipo de serviço que eu disponibilizei, é, também falando sobre serviço e por aí vai. Então todos esses templates foram utilizados aí. É, ferramenta do Canva para poder fazer é, e criar. É claro que utilizei aí de um pouco de criatividade. Que você vai normalmente aí adquirindo com o passar do tempo. Aqui no meu canal também. tenho aqui dica 5, dica 4, treine o time de vendas. Faça pesquisa de preço. Então isso aqui foi tudo. Formas de eu me comunicar com meu público-alvo, tá? Para esse tipo de serviço. Então, você vai começar a aprender agora também. Tá? Então, todas aquelas postagens foram postes para Instagram. Então, eu quero criar um novo design do tipo Instagram, 1080x1080. Clico aqui. E ele vai ter aqui a tela branca, né? A nossa famosa tela branca se eu quiser utilizar os templates mesma coisa só clicar aqui e trazer o template para essa área branca aqui como eu quero fazer livre eu vou primeiro incluir aqui uma figura tá então por exemplo eu vou fazer uma uma postagem como se eu fosse um coach e quero chamar o meu quero fazer uma postagem direcionada para o público alvo então eu quero Primeira coisa, eu quero utilizar aqui um elemento, que é uma foto. Eu vou trazer aqui a uma foto falando sobre sucesso. E vou escolher dentre as gratuitas, tá? Existem algumas que são pagas. Mas eu vou escolher essa aqui, particularmente. Trouxe essa foto aqui para dentro do, da minha área branca, minha área de edição, e vou fazer os ajustes aqui para que essa foto caiba aqui. Ok, vou ajustando para poder ficar nas marcações aqui centralizadas. E passo 1 um, já foi concluído. Passo 2 é, eu quero incluir um texto. Eu defini que o texto que eu vou utilizar, é o sucesso exige mais. Então, aqui não encontrei nada que fosse do meu interesse. Vou clicar aqui, é, adicionar uma caixa de texto. Ele já trouxe essa informação para cá. E eu vou... Opa! Bom, se ficar difícil aí você controlar, você pode vir aqui e excluir. E colocar aqui a caixa de texto. Novamente. Defino onde eu quero ter essa caixa de texto. E faço ali a minha informação. Eu vou colocar uma aspas. Porque é um texto que não é meu. E vou colocar o seguinte. O sucesso exige mais. Ficou muito pequenininho, né, esse texto. Essa fonte aqui também, eu não gostei. Eu vou utilizar aqui a Montserrat. Então eu vou, posso fazer a pesquisa aqui direto. Mon Montserrat. Esse aqui. E o tamanho também eu quero 48, por exemplo. 48 eu acho que ficou bacana posso colocar aqui e ir posicionando da forma mais que mais me agrada então sucesso exige mais vou mudar a fonte para branco para ver se fun funciona melhor ficou mais bacana gostei então eu vou utilizar dessa forma sucesso exige mais é, coloquei como negrito tá dá um realce maior e também posso utilizar algum tipo de recurso, por exemplo com é, um elemento aqui, que é o elemento sólido. Deixa eu excluir aqui nessa, essa informação aqui, ela dificulta aqui a sua busca. Tá? Então eu quero uma forma retangular na verdade eu quero retangular sem borda é esse aqui então eu seleciono esse texto esse, esse componente aqui retangular vou colocar aqui e vou trabalhar aqui com a transparência. Então o sucesso exige mais. Vai ficar aqui destacado aqui em cima. Com essa informação aqui. Bom, então com esse, esse design, esse layout, talvez eu não achei, não achei que não ficou tão do jeito que eu gostaria. Então eu vou levar essa, esse objeto aqui para a posição para trás. Vou dar destaque aqui para esse texto e vou colocar ele em preto. Achei que ficou mais bacana, então é uma questão de gosto, eu posso salvar dessa forma. Só que... E não termina por aí. Então o sucesso é de Tem uma fotografia de alguém que chegou no topo. Então ele está comemorando. Isso dá uma, um direcionamento para a sua audiência do que, que você quer com esse tipo de informação. Só que está muito perdido. Né? Quem que foi que escreveu isso? É, eu posso copiar. Uma outra pessoa pode pegar essa fotografia e colocar um nome e dizer que essa fotografia é de outra pessoa. Né, você Esse trabalho que você teve de construir esse design pode ser perdido. Então, basicamente, você pode colocar o seu nome aqui também. Aliás, eu recomendo que você utilize esse recurso, tá? Então, eu vou utilizar isso aqui bem aqui embaixo. E vou colocar aqui, arroba Alexandre Gasparini. E vou alterar o texto aqui para branco, que o fundo é escuro. Então eu terei aqui o meu nome por aqui. Outro toque especial aqui, eu posso utilizar um elemento. Por exemplo, é um elemento de ícone. Posso buscar aqui um ícone. Insta. Insta. grande Ok. Veio aqui um Instagram. Eu posso simplesmente. Clicar aqui. E diminuir. Alterando. A cor. Desse elemento. Para dizer. Que é uma. que é um post do meu Instagram. Então, automaticamente eu defino e quem criou essa imagem foi eu. E também já passo aqui qual é o, o meu login para que as pessoas me localizem facilmente. Ok? Então, está finalizado este projeto também. E para facilitar, eu posso modificar aqui o nome do do meu projeto para sucesso 1, salvo e faço o download em png ou pdf ou pdf jpg por exemplo então eu vou salvar aqui como png e vou fazer o download ele já abriu aqui a fotografia note que é uma fotografia de bastante qualidade e já com todas as definições que eu quis aqui para esse projeto então bem bacana bom, então projeto finalizado você pode voltar aqui para o início e localizar aqui um, um novo design sendo gerado, tá? ele demora um pouquinho para gerar ele está processando etc e tal Tá? Então, eu posso, enquanto ele está processando aqui, fazer uma nova postagem. E as postagens não necessariamente elas precisam ser profissionais, elas precisam ser é, sisudas ou com o um objetivo claro, claro de vender algum serviço. Você também pode fazer algum tipo de brincadeira, por exemplo. É, você pode fazer uma, aquela, aquela indireta para o seu amigo, fazer uma, uma brincadeira com ele. Então, basicamente, eu venho aqui. Criei uma nova postagem para Instagram. Vou determinar aqui um, um determinado elemento aqui de fundo. Por exemplo, quero utilizar um fundo azul com um pouco de degradê e escrever um texto aqui para brincar com, com uma, uma pessoa. Né? É, posso colocar querido ou querida. cara feia para mim é fome e colocar aqui uma fonte 48 você pode colocar aqui diretamente aqui no, no próprio campo 60 e alterar a fonte aqui para branco para dar um destaque pode alterar, alterar aqui também para uma uma fonte mais, mais robusta, por exemplo, cara feia para mim é fome, centraliza, você pode alterar o espaçamento entre as letras, ajustar aqui, enfim, e salvar aqui, fazer o download para o seu computador. Então uma forma de você criar um, um, um design totalmente seu, uma frase que às vezes você não encontra na internet para compartilhar, e você tem ali essa brincadeira aí que você pode fazer com, com seu colega, com sua amigo. ele pode mandar aquela direta, que também é uma indireta. Ok, voltamos aqui para o início, Bom, conforme você pode notar, é muito simples você criar Designs interessantes, designs profissionais que passam o um recado certo, que definem como você quer se posicionar numa rede social, que no final das contas você vai querer mais engajamento, mais pessoas comentando seus posts, mais gente curtindo, e que isso vai trazer algum benefício para você. Seja um benefício de exposição, de posicionamento, também benefícios financeiros. Na parte que você vende um serviço, vende um posicionamento, vem de sua marca. Isso é importante. Só para finalizar, é, você pode utilizar templates diversos, por exemplo, para poder fazer algum tipo de cartaz. Tá? Cartaz escolar, cartaz para você ajudar o seu filho, sua filha, é, a você vender algum tipo de produto. Você pode selecionar o template e já vai estar tá aqui definido para você. E você, basta você alterar as letras, os dizeres, etc. Tá? Então, bom, se você é professor, professor de cursos diversos, você pode querer emitir certificado para os seus alunos. Basta você clicar ali em certificado e escolher entre esses vários certificados gratuitos. Tá? Se você quiser pagar também, fique à vontade. É, você pode selecionar aqui e alterar aqui esses textos, é, o nome das pessoas, a padronagem de cor, tudo isso que tiver aqui no Canva é simples e muito fácil de alterar. E você vai utilizar aí a sua, a sua criatividade, os conhecimentos que você adquiriu ao longo desse treinamento, para que você possa garantir aí uma, um aprendizado bacana. Você pode querer também, por exemplo, fazer um papel timbrado aí da sua empresa, tá? Basta você escolher aqui, novamente, quais são os modelos disponíveis aí para você, tá? seleciona, trouxe aqui. Se você quiser, por exemplo, inserir uma marca d'água ou o logo da sua empresa, basta você clicar aqui e fazer o upload de uma imagem. Tá? Feito é, esse upload, por exemplo, vou botar aqui o logo do Instagram só para fazer um upload aqui dessa imagem, ele carregou para cá, vai demorar um pouquinho tá? porque ele está fazendo o upload para o servidor, e pouco tempo depois você já pode utilizar essa imagem aqui, tá? então se imagine que fosse um, um logotipo da sua empresa, você pode colocar aqui nessa, nessa parte aqui, tá? basicamente é isso, salva o seu design, altera o nome e compartilha e pronto. Ah, o Canva é uma ferramenta muito poderosa e é para ser utilizada por quem não tem muitos recursos financeiros, não quer gastar um caminhão de dinheiro para poder pagar um designer profissional para criar, é, criar posicionamento, para criar marca nas redes sociais. Então é uma ferramenta que... Com pouco tempo dedicado a ela, você fica muito bom, fica um craque nessa ferramenta e pode fazer posts sensacionais e incríveis. Eu espero que você tenha gostado muito desse treinamento. É, eu espero que você possa compartilhar aí com pessoas com quem você se importa, porque conhecimento é importante que seja levado a outras pessoas, ainda mais um conhecimento que traz aí um benefício tanto financeiro quanto é de, de conhecimento mesmo, tá? Eu espero que você tenha gostado, então, até breve, até o próximo vídeo.